Michelle Bolsonaro foi oficializada como presidente nacional do PL Mulher nesta quarta-feira. Com isso, a ex-primeira-dama passa a liderar a organização das parlamentares que compõem o Partido Liberal. Aldemar da Costa Neto confirma Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Eu sou Gleison Santos e esse é o canal Método Secundário. Durante a reunião realizada em Brasília com integrantes da bancada feminina da coligação, a ex-primeira-dama disse que está disposta a aprender. Nas redes sociais, o partido afirma que Michele irá viajar o Brasil promovendo reuniões em grandes cidades com o objetivo de atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política. Também participaram da reunião o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, General Braga Neto, o líder da sigla na Câmara, deputado Altiniel, a antecessora de Michele no cargo, a deputada federal Soraya Santos e outras parlamentares da sigla. Michele viajou para os Estados Unidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado, mas retornou agora no final de janeiro com sua filha Laura.